É a dele não é? Uh! Ah, ah tá ela! Deve ter da bolada na frente dele, hein, mano. Tô indo, tô indo. Olha! Tô indo. Eu tô indo, eu tô embora, indo, tô indo! O embora, cara flashando e vai embora, tudo! Vai embora, vai, embora. E vai embora o quê? Olha eu! Toma! Ih! <risos> <risos> Caralho, é um crime, né, mano? Olha. <risos> é, tá bugado mesmo agora. Drake, Drake, ali, Drake. Mano. Drake, bora Drake, bora Drake. Para Drake. A internet dá oi que tá bugado, né, galera? Se pá vivo também, mano. Porque caiu aquela hora aqui, o Nossa, vai ser dragão do fogo ainda. Ô, oh, vocês não animam a fazer não? O baitzinho do R, mano? Bora, bora, dá mato, pra fazer, dá véio. pra fazer. É agora aí, nessa luta. Aqui ó. já, ó, aqui já, ó. Aqui onde eu tô aqui já. Ó. É flash! Mas o foda que. Deixa o drag vivo, mano. Mas vai terminar o dragão. É, terminou o dragão aí, fudeu, tá ligado? Será? Melhor de já vivo, melhor de já vivo. Sabe, mas eu acho que eles não vão vir aqui, cara. mano. Que pô. Bem, já tá ela vindo. já tem um vindo já. Valeu, Leison. Obrigado pelo sangue. Seja bem-vindo, vale, amigo. Bem, não, eu vou beitar, vou beitar. Vai, calma aí. Ó. Bem ó, bem ó, o, o outro ó, outro primeiro, o primeiro. Cabeçudo. Calma, calma, deixa eu de fingir que tô dela. apanhando. Deixa eu fingir que tô doendo. Não, mas é pra cá, né? Calma, calma, eu vou beitar, eu vou beitar, eu vou beitar, eu vou beitar, eu vou beitar Ó. <risos> oh, <risos> vai, o outro, um, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, um, tum, tum, tum. Meu Deus, não Eu tinha que ter fila Aí, pô! Por...